Oi, moçadinha, hoje a gente vai falar da família romana, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem sobre ela. O que vocês consideram como uma família hoje em dia? Essa não é uma pergunta fácil de responder, não é mesmo? Alguns dirão que uma família é sempre composta por pai, mãe e filhos ou filhas. Outros dirão que existem famílias sem a figura do pai. Basta duas pessoas se juntarem para ver uma família, mesmo que essas duas pessoas não tenham filhos. E esse casal pode ser de pessoas do mesmo sexo? Madrastas, padrastos, meio-irmãos, enteados, tudo isso pode fazer parte da família. Muitos consideram a avó como mãe, muitos têm um tio como pai. Enfim, não é tão fácil definir o que é uma família. E de onde vem essa palavra Fa-mi-li-a. Essa palavra tem origem no latim, sim, a língua falada pelos antigos romanos. No começo, a palavra latina, família, escrevia assim -se mesmo, sem acento, significava um conjunto de escravos. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Já estudamos sobre a escravidão em Roma, e sabemos que as pessoas que viviam nessa condição exerciam várias funções na sociedade romana, podiam trabalhar na agricultura, no comércio no artesanato, ou podiam trabalhar na casa de alguém. esses eram os chamados escravos domésticos. Os antigos romanos usavam a palavra famulus para se referir a um escravo doméstico. E a palavra família era o plural de famulus, ou seja, um conjunto de escravos domésticos. Com o passar do tempo, a palavra família passou a ser usada para se referir a tudo que estivesse sob o poder de um paterfamilias, ou seja, um pai de família, tudo mesmo, além dos seus escravos, sua esposa, seus filhos, os animais de estimação, os animais de criação, a casa e o mobiliário da casa, as terras, tudo que estivesse sob poder do paterfamilias. Sim, a palavra família passou a significar tudo isso e na sociedade romana era comum que esse paterfamilias, esse pai de família, tivesse a posse de Todas essas coisas, inclusive das pessoas. Segundo as leis romanas, o paterfamilias tinha poder de vida ou de morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Isso não significa que um pai de família saísse matando seus filhos quando quisesse, mas é só para vocês terem uma ideia dos poderes que um cidadão romano, desde que fosse um homem livre, tinha dentro da sociedade romana. Isso ajuda a gente a entender o conceito de sociedade patriarcal, onde a figura masculina tem um poder central. É verdade que ainda temos na nossa sociedade muitos resquícios dessa lógica patriarcal, pois aos homens são reconhecidos muitos privilégios que muitas vezes são negados às mulheres. Mas a sociedade contemporânea é muito diferente da sociedade romana na antiguidade, já que nossas leis e nossos costumes reconhecem direitos às mulheres e às crianças que não eram dados a elas em Roma na antiguidade. Neste vídeo aprendemos sobre a história da palavra família e falamos um pouco sobre a família romana, compreendemos o significado de sociedade patriarcal e percebemos algumas diferenças entre o nosso conceito de família e o conceito de família dos romanos. No próximo vídeo falaremos sobre a política em Roma.